Olá, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao meu canal! E nesta vídeo-aula eu vou te ensinar como é que você constrói um blog altamente profissional em apenas três simples passos e por que que é importante você ter um blog para posicionar tua marca, teu nome, teu produto ou os teus serviços no mercado. Como é que você vai ser encontrado é, no mercado através da internet? Como é que você constrói isso? Quais são as três principais ferramentas para você iniciar o teu blog altamente profissional. Bom, é importante você entender por que, que é importante ter um blog hoje na internet. Primeiro, porque você começa a colocar o teu nome para o maior número de pessoas. O que, que você precisa exatamente para fazer isso? Bom, você precisa entender que você precisa de três simples passos, três bases. A estrutura do teu blog, quais são, são esses três passos, quais são as estruturas do teu blog. Primeiro você precisa adquirir um domínio, você precisa lá, é, por exemplo, o meu domínio eu adquirir esse domínio, você precisa ter esse endereço, ok? Tudo certo, você tem esse endereço. Agora você precisa hospedar esse endereço em alguma plataforma de hospedagem, muito simples também. E terceiro, você começa a construir, a botar a mão na massa, de fato, para começar a enxergar o teu blog, o teu site na internet. Como é que você faz isso? Hoje em dia é muito simples. Hoje você pode comprar templates, onde você vai montando as cores, os textos, as fotos que você quer comunicar com a sua audiência e você vai montando ali dentro e ele vai aparecendo na internet. É muito simples. Antigamente, você tinha que fazer contratar um profissional é, que entendesse de programação e fazer toda a programação manual. Hoje você compra é, templates é prontos e você vai mudando ali, colocando a tua cara, dando o teu jeito, do teu projeto, isso é muito, muito, muito legal, tá bom? Então sem mais delongas, vamos ali na tela do meu computador que eu vou te ensinar como é que você adquire, como é que você dá o primeiro passo, como é que você vai é, adquirir o teu domínio próprio. Vamos lá? Fica comigo. Agora você já pode ver a tela do meu computador, eu estou no meu domínio, que é o meu blog pessoal, leandrofonseca.com.br, é um blog igual a este que eu vou te ensinar a fazer ou até melhor, vai depender da tua habilidade. É, e é da tua força de vontade de fazer, tá bom? Esse aqui é o meu, então aqui você pode ver tem várias é, funcionalidades e é isso que a gente vai falar. Bom, a primeira coisa que você precisa é ter o domínio, né? então é, eu uso, o, o, o, para mim adquirir o domínio, eu uso o registro BR, mas também tem o GoDaddy e também tem o HostGator e tem vários outros, tá? Mas eu uso o registro BR, eu tenho alguma coisa no, no HostGator também tem no GoDaddy, Google, o Google, que eu mais uso é esse. Aí você vai fazer uma pesquisa de preço ou o que você acha melhor, então você vai lá e adquire o domínio. Como é que você vai comprar esse domínio? Você precisa primeiro pesquisar o domínio, vou, vou usar aqui o exemplo do, do registro.br, vou botar aqui, por exemplo, fique mais bela, tá? fique mais bela.com.br, fique mais bela.com.br, o domínio está disponível, você vem registrar. Bom, caso você, é, eu vou botar aqui o meu CPF, caso você já tenha uma conta no, no registro.br, você apenas vai colocar a senha, caso você não tenha, você vai em criar conta. Bom, no meu caso eu já tenho, então eu vou botar o meu, a minha senha e vou acessar o meu painel, ok? E ele vai dar de registrando o domínio fiquemaisbela.com.br minhas informações todas, eu vou descendo para baixo, vou li e aceito os termos do contrato e vou em registrar, ok? O seu pedido de registro do domínio fiquemaisbela.com.br está em nossa fila de processamento com o um número, é, aqui está o um númerozinho, tá bom? Então, aí o que que vai acontecer? Eu vou receber um e-mail já automaticamente aqui, registro de domínio fiquemaisbela.com.br eu vou entrar no meu e-mail. Seu pedido de registro do domínio Fique Mais Bela foi recebido com sucesso, está em nossa fila de processamento. Agora falta pouco para você efetivar o registro desse domínio. Eu vou aguardar um próximo e-mail, que vai ser o e-mail para mim fazer a aquisição desse, desse domínio. Sempre lembrando que você pode fazer aí anual, é, ou, ó, já apareceu aqui, ó, fique mais bela, ó, registrando, o ticket já, já apareceu no meu aqui. São vários, vários outros domínios que eu tenho. Já apareceu ali, então é muito simples. Tá bom. Num próximo vídeo eu vou te ensinar como é que faz para hospedar esse domínio e aonde eu hospedo, como é que aponta lá as DNS, que é super simples. Tá bom. Então comprou o domínio, fez a aquisição do seu domínio. É próximo passo é hospedá-lo. Tá bom. E depois é a aquisição do template para você começar a montar e configurar. É super simples. É, como eu falei no início do vídeo, antes era muito mais difícil, agora é muito simples, ok? E acompanha a sequência que eu tenho certeza que você acompanhando a sequência dessas videoaulas, você vai ter um blog bem legal, é, como esse que eu fiz aqui com várias é, funcionalidades. Eu vou ensinando todas as funcionalidades a partir dos, das minhas videoaulas que eu vou postando gratuitamente, tá bom? Obrigado, não te esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Muito legal, né? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou, se ele está sendo útil, eu quero te pedir um favor, que você dê uma curtida aí, que você compartilhe, comente, ajude a divulgar o canal, assim eu me sinto mais motivado para construir mais conteúdo, que ele seja legal e útil para você. Bom, uh, se você tem alguma dúvida, se você está iniciando ou se você já iniciou e travou em algum momento, deixa a dúvida aqui que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo, comentar, e ir na tela do meu computador de novo e te mostrar como solucionar o problema. Legal? Isso é muito legal, a gente poder compartilhar, ajudar as pessoas. Na descrição desse vídeo eu vou deixar as outras videoaulas, é? então você pode acompanhar as outras videoaulas, e também contatos dos meus sites, meus blogs, para que você ad... tenha acesso a mais conteúdo de forma gratuita e que seja muito relevante. Eu desejo muito sucesso na tua vida, que você seja um empreendedor aí, de muito sucesso. Um grande abraço. Um beijo no coração e nos encontraremos nos melhores lugares do mundo. Aloha, bom demais!